Olá amigos queridos do canal do Cícero e da Madalena, mais uma vez nós estamos aqui indo à casa daquele nosso querido amigo, nós sempre estamos ali quando possível, né? nosso querido Adélio, vamos dar uma chegadinha lá, fazer uma visitinha para eles, saber como é que tá o seu Zequinha, porque são pessoas que a gente ama e vamos ali levar um um pouco da nossa presença, né? estar com eles ali um, um tempo, e quero registrar um pouco desse caminho que nós vamos fazer, tá bom? Eu sei que muitos de vocês gostariam de estar aqui conosco, eu sei também que não é possível, mas um dia, quem sabe, vocês estarão com a, com a gente, eu, eu às vezes eu fico pensando, gostaria tanto de receber vocês em casa, para a gente tomar um café junto, comer um queijo, conversar mas se Deus quiser isso vai ser possível eu peço o seguinte aqueles que confiam em oração ao Deus Todo-Poderoso nos ajude para que o nosso sonho seja concretizado e assim com certeza muitos é, poderão usufruir também desses momentos maravilhosos gente, eu tenho um amigo tão querido nós chamamos de irmão Zezinho porque é o nosso irmão mesmo em Cristo Jesus. Eu tava falando pra Madalena, a gente chega aqui no sítio, chega aqui na roça, nosso carro é baixo. Deus é tão providencial que ele tem dois exports. Pega um export, dá na nossa mão, com tanto amor, com tanto carinho, se a gente falar que não, se eu falar que não ele fica até bravo. Então ele nos deu essa export a gente ir lá agora, que é um carro que é alto, né? Até eu posso tranquilamente ir lá Ainda que estiver chovendo eu poderia ir É um carro alto, um carro seguro na, na lama, né? Na estrada de terra Então eu vou registrando aos pouquinhos, tá bom? Como que ele desbarranca rápido, né, bem? Só é só falar, eu calipiar, oi? Essas terras aqui será de cara? Não, nem imagino, mano. passando bem ali, ó. Ele falou que eu, o caminho que nós íamos subir era por ali, ó. A volta que eu dei pra passar na casa deles, lá na casa da Janaína de Josué. Uhum. Tá vendo aquele barracão azul lá? O barracão... Olha lá a avelina do Moisés embora lá. Sim. Então eu, a tinha casa que, do... é, eu tinha que subir aí e sair dele. aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Sai lá embaixo, ó. Sim, sim. Ah, é lá naquele... Aí... É, naquele lugar lá, ó. Era mais certo né? É. É, se nós não fosse passar na Janaína, seria mais perto. Pena que a Janaína não estava lá, né, Madalena? Que judiação, né? Então, tá eu tentei ligar, mas não tem, não tem rede. Não tem rede, não consegui falar com ela, para levar ela com a gente. Continuando o nosso caminho, vamos passar agora no local onde... Uma vez que eu passei aqui, tava uma chuva gente, pensa num toró de água que nem o mineiro fala uma chuva forte bonita e estavam fazendo uma ponte ou melhor, a ponte já estava pronta já de madeira e aqui dá muita água, sabe? O lugar é muito úmido e a visão, como sempre, muito bonita a ponte é essa aqui, ó fizeram ela, embaixo passa um limpo, uma água limpinha Ali embaixo tem uma saracura, velho. Tem? Então uma saracura correu. O que, que é a saracura correu? Saracura correu, é um passarozinho que correu. Lembra da igrejinha? Então, eu lembro, mas pra onde que vai? Direita. Direita. De olhar aí embaixo tem várias casas muito bem feitas por sinal, né bem? É. Linda né? Aqui que eu vou falar, hein? Ó, agora é só subindo. calipiar eucalipiar eu né? não precisa ter pressa porque não adianta a pressa aqui não leva a nada tem que ser bem mineirinho tranquilzinho, tranquilizinho tranquilinho tranquilinho sossegadinho coisa boa é coisa boa então é tranquilinho Certo? Na verdade, Tranquilinho, é. quem fala assim, eu acho que é mais o pessoal do Norte, Sim. Madalena. Tranquilinho, né? Eu tinha um amigo que ele veio do Norte, ele falava Radinho. Ele é Radinho. É, Radinho. Gostava tanto dele. Gessé, meu amigo, morava em São Vicente. Gessé, querido amigo, irmão do Isaías. Ah, se você tivesse ouvindo isso aí através do nosso canal, meu querido Gessé. Morava lá perto do Campo de Golfe, de São Vicente. Ai, que por graça de Deus ele entra no canal e vê essa conversa. Pode entrar em contato comigo, meu irmão. Tô vivo, 62 anos, viu? É, estudou comigo no Senac, lá em Água de São Pedro. Nos formamos juntos. Lembra, Gessé? Então, meu amado, Deus abençoe você e a família. Por falar nisso, eu lembrei dos abraços. São tantas as pessoas que me cobram abraço e... Eu lembrei agora de dar um recado aqui. Pessoal, é o seguinte, o meu, meu computador deu um piripaque nele lá e eu tive que mandar formatá-lo, sabe? Agora eu vou ter que voltar tudo outra vez. Ou seja, quem quiser que eu dê um abraço assim, igual eu tô fazendo falando aqui o nome, avisa pra mim porque eu perdi. Infelizmente deu problema. Eu tinha uma pasta tão bem montadinha, perdi tudo. Até a Neirce que você me cobrou, né Neirce? Você me cobrou porque eu não mandei um abraço pra você Você era a primeira da lista Você acredita que você era a primeira da lista, dona Neirce? Pois é, minha amiga E no entanto Eu ainda falei que você é uma pessoa especial Então, é mesmo Mas são todos Madalena, a gente se fala assim, até peca, né bem? Até peca, até comete pecado Porque são todos especiais, né? Sim Nós chegamos, ah, aqui que nós negócio. isso chegamos no determinado lugar aqui da do nosso passeio. Onde uma vez aqui à nossa direita tinha uns troncos Tinha umas abelhas que eu não sabia do que se tratava. As abelhas, tô a Madalena vai lembrar do tempo de criança, criança que era assim. Olha lá que belezinha! Eita, Madalena é uma criançona mesmo, viu? Olha. Né? fazer muito isso nas, nas porteiras dos outros. Olha que gado bonito, gente. Vou deixar o carro de frente com eles. Olha que gado bonito. Olha. Coisa mais linda. Deixa eu virar para cá. Ah, não dá. O carro não deixa. Né? A altura do carro não deixa. Mas entrar aqui. <risos> Ah. O cara fechou do mesmo jeito, não entendeu nada. Você falou pra ele deixar aberto. É. Ah, eu não sabia que ele ia entrar ainda, senão deixava aberto pra ele. Ô meu amigo, quanto tá uma moto dessa aqui pra vender? Oi. Uma moto dessa aqui pra vender tá quanto? Ah, que... ah faz tempinho já que eu comprei, eu paguei 4 mil. Que ano que é a sua? Eu tô com dois mil e 206 lá e tem um rapaz que quer não comprar. É, Mas... faz, faz tempinho já, eu Paguei 4 mil. E a melhor moto que tem pra cá, eu observei que é essa. Ah, tem aqui tem que ser moto arte. É. E ele tá querendo comprar a minha, tudo quanto é jeito. Ah, Falou! Falou! Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando na casa do seu Adélio. Ah, se não dá pra ele deixar perto não, O cavalo tá bem aí. Perigoso o cavalo sair É, aí tem que dar conta depois pro Adélio Porque o cavalo escapou E eu não quero Olha a casa bonita lá em cima, velho É, mesmo. Chegamos na casa do nosso amigo Adélio Não é tão longe de Limeira tá Na conta que eu fiz aqui Tem uma pessoa lá embaixo me olhando Não sabe quem eu sou nem imagina que estuca com a Madalena já é aqui? aqui. É. Bem, mas a, a filmadora tá pó. Só pó. Só pó. Só pó? Será que é só pó? Eu acho que aquela lá nem a casa da menina, que Tá erguendo. Da, da Thaís. A cara do camarada me zooiando. É ela mesmo. Tá conhecendo nós, tá, não. não. <risos> <risos> a dela tá olhando, nós não tá conhecendo. Ô, oh, companheiro, você tá bom? É, sou. Bom demais da conta? Não tava conhecendo, não? Não, não tava conhecendo, mas quem será que é, ué? <risos> <risos> Semos nós, moço. Passei na casa do José e não tinha ninguém. Capaz. Tinha não. Olha lá, nosso amigo Adélio. É. Já venho gravando, já, seu Adélio. Não posso perder meu tempo, não. Tá certo meu tempo aí. aqui tem que ser ganho. tempo é curto, né? Você tá bom? Tudo bom, senhor. Olha lá, ó, peguei na mão do Adélio. não tem problema de coronavírus. Não. Ah, tudo bom. Conosco, agora. não tem rosco? Chega pra frente, é. não. Bom, o tá bom? bom meu bom. querido amigo aqui, ó. Eu Joia? Já vim filmando, rapaz. Já vim filmando, já ah, pra não perder é, nada. O então. pessoal gosta muito, vai querer cobrar. Antes é, que eles cobrem, já tô gravando. <risos> Fala, moço, você tá bom? Faz tempo, senhor, faz ter, ter bico, aqui. Né? Faz o quê? Nem eu sei Faz uns três meses Ah, hein? não, vai mais, é. um, mais dois meses mês Por aí, mais ou menos E a família, como é que tá, Adélio? Tudo bom, Eu chega aí Pois Chegou é, pessoal, estamos pra... na casa do Adélio mais uma vez aqui, ó Chegou na hora bem assado. É? É Aí a família dele, que vocês gostam é. Ô, Adélio, já, já, já, já viu um o negócio aqui já, meu irmão Oi. Isso aqui é coisa sua, né? A arte sua, né? Olha gente, eu nem entrei lá dentro Cumprimentar um homem que tá lá, olha Olha que pedra Oh meu papai do céu, que coisa bem feita Isso aí vai fazer um jeito De, de... de... de... de virar Pra molar as pedras é né? mesmo Mas aí você vai ter que botar o motor forte né, Não, dele? não, o, o manual Manual manual? O manual. Bom gente, ele tá falando que vai cedo e depois nós vamos ver Depois nós vamos confirmar é, Olha o manual. tamanho dessa pedra aqui, olha que capricho que ele tá fazendo ó. Muito <risos> bom hein Muito bom Chique. Gostei, hein, rapaz? Onde você arrumou essa pedra dele? Essa pedra veio lá de Campinas. O Rafa que trouxe para gente. Agora eu vou mostrar outro negócio pro senhor. Vamos lá, vamos ver. Aqui, ó. Detalhe é que se nas costas. Agora eu tenho tempo no carrinho. Deve ter no carrinho, Pintana. No carrinho, no carrinho. Aí, ó. Gente, ó. A roça, você pensa que O pessoal são engenheiros também, ó. Aqui <risos> são os bicos, né? É, os biquinhos. Os biquinhos aqui, ó. É, você adaptou num cano, porque o cano dá segurança, é, não? Né? PVC. É. PVC. Motorzinho dois tempos? Dois tempos. Esse motorzinho do que é, por acaso, não é de... É, 26, 26 é, é de uma roçadeira. Roçadeira. roçadeira. Roçadeira? É, tipo de marca roçadeira. E né? aqui você colocou o galão pra colocar o produto. Isso. E ali vai o homem, só empurrando a. Empurrando aqui, ó. Vou falar a verdade. Mas e é outra coisa, pôr nas costas, machuca a gente, tá bom o diteirinho. Machuca mesmo. E, e quem pulou... que bolou isso? Quem que foi o... Engenheira Adélia? Ah, agora dá um tempinho dela, com licença. olha quem eu tô vendo aqui. Vi, é, deixa, deixa, eu ver como é que eu vou fazer, porque daí se eu virar para lá, vai escurecer o seu rostinho rapidinho. Olha lá, deixa eu ver. Oh, meu Deus do céu. Ah, e o sol tá. Que lindo, né? Deixa eu lá cumprimentar o pessoal lá. Quem que tá aí visitando você? É, é a cunhada minha, cara. Isso aí que trouxe ela, é um companheiro meu com barrito. É. É hora boa, hein? Bom, bom, bom, bom, bom. Você tá bom, bom, bom. graças Interredir. a Deus Fala menino bonito aí, Menino bonito e querido na internet, viu? <risos> a turma gosta de você, rapaz Tem um monte de mulher apaixonada por você aí, aí ó. ó E a chave, tu? Viu? Chave roquete Chave roquete, é, <risos> nunca vou esquecer disso E aquele dia que você se machucou com a faca lá Que você deu um, aí uma mulher falou assim Mas tadinho, ele machucou com a faca Eu falei, Mas, Ele não tem jeito não, ele não para Você vai fazer o que agora com essa treina aí? <risos> Mano, medir aqui. Medir. Ah, tá vendo? Treina pra poder medir. Ele sabe. Olha lá. Você sabe... vai fazer o quê? Você vai fazer o quê aí? O que você vai querer fazer? Dois metros. Dois, dois metros? Doido. Rapaz. Vou fazer um banco de dois, assim? dois metros até aqui. Um banco de dois metros até aí. Não, ela... Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Dois metros desse jeito aí, se fosse em dinheiro, você tava rico. Não, é, não, é olha Dinheiro. É, e você tava rico, porque dois metros desse tanto aí de dinheiro, não, ela... ó. Mas, mas o pessoal gosta desse menino ah. Tudo bem? Olha lá a nossa querida amiga ali A mamãe do menino, menininho, né? <risos> mas tá lindo, não? Tudo bem? Deixa eu, ah, eu invadir aqui Ô, Civi! Vi ah, de coração! Brincando. Oi, tudo bem? Já tô gravando vocês aqui, viu? Oi. Como é que Ai, vai, vai você? Face, tudo bem? Não vai pôr no Face não, né? Não, não, não, no Face não, só no meu canal do YouTube É, no YouTube. Ai, é só no bem. canal ah, Imagina! Que isso? Vocês é são certo? de onde? Eu sou de Santa Rita de Caldas. Ah, que perto. É. Que minha bom. Minha família é no mais um outro bairro vizinho, que a é. É. mas eu moro em Santa Rita. Bom, pessoal, eu vou dar uma desligadinha aqui agora, tá bom? Depois eu volto a gravar. Não, larga não, não é mão disso. De claro, Cara, você é bom. A bota da minha mãe não no meu Vamos. Hoje eu vou fazer Vem cá, ó, vem cá. Você não vai calçar uma bota pra ir com a gente? Não. Não precisa? Não precisa. A bota da minha avó não serve para mim. A bota da sua avó não serve para você? Vamos lá, então. Nós vamos dar uma chegada ali com o Adélio. O Adélio fez uma, uma arte. É uma, O Adélio é arteiro. Arteiro. arteiro. arteiro. Fez uma arte. Nós vamos lá dar uma olhada. Olha que bonitinho, olha que, é que bonitinho. <risos> Tamanhozinho. Não, filho. Não não, filho. Não o que é? Tá pra lá, bem. Eles escondeu uhum. lá pra dentro, ó. Que gracinha. Tem que desde E aquele ali já é maiorzão, bonitão. <risos> vamos vamos lá com eles. Bora, bora. Vamos lá? O que, que o senhor faz, Bem? Esquece é laranja ou limão? Que eu não sei diferenciar, não. Só nessa parte eu sou ruim. No cheiro. Não sei. Tem gente que é bom, mas é bom mesmo. Eu tô achando que é limão, não tá enchendo. Tem gente que é bom, sabe? Eu não sei. Eu cheiro, eu cheiro o limão Taiti, ó. Eu ganhei esse pé de, de laranja, por laranja, agora não sei. E o senhor falar pra você que eu sei, eu vou passar vergonha então. Mas, ó, ó pra ver, joga fora e sente o cheiro só no dedo pra ver. Parece o limão Taiti, ó. Eu acho que é limão Taiti. O limão é. Taiti parece um não Tem. Tem? Tem. Não é, cai. Tem um cheiro muito gostoso, mas eu não tenho nem noção. É. Hum, o cheiro é bom. Você queria vir aqui, mas não sabia qual era o caminho? Não! não então, agora o seu pai, seu pai agora vai ensinar o caminho pra você não, não, e pra não, nós não, também. Não, não, não. Oh. A dita que queria vir aqui... aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Ah. aqui. Ah. Eu não sabia qual era o caminho. Ah, você não sabia o que era o caminho? Eu não sabia. Agora você já tá sabendo? Agora nós estamos sabendo. É Esse menininho é, é um espetáculo. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu mostrei a VARP, né? Não mostrou? Não? Não. A, a VARP minha que eu tenho, né? Não mostrou, não. você só falou. Marquei tudo, Ronaldo, e ia ser com ela agora. É. Vamos lá. O que você me chamou, nega? A Madalena tá me gravando ali. E agora eu gosto que eu pego ele no colo, Madalena. Então, tu, tu, tu quer, pega aí no colo. peguei ele no colo. Meu é. colo é, gostoso, é gostoso. Hoje ele pega. Você pega ele no colo, Hoje amanhã ele te pega. Colo, amanhã ele me pega no colo, né? Amanhã quem vai me pegar no colo vai ser ele. Vamos lá, tem o um monjolo que ele fez. Dá pra você não escorregar, bem já vi, já vi. Faz muitos anos, mas eu já vi. Dentro do misolo, dentro do misolo. Na pie. Ô, oh, na piezão, hein? Ó. Oh. Bom pra engordar. Boi. Gente, olha essa braquiária. Olha só. Vamos descendo. Vamos descendo, vamos descendo. Tá esfriando mesmo, aqui embaixo tá frio. Agora tem que fazer uma casa dele aqui. Só pra você, tá jogando, guardando muita água. Segura aqui pra mim, se não tá hoje em dia. Ah, é verdade, né? O cara vai fazer esteira pra mim. Vai, né? Vai fazer duas esteiras, onde lá, onde cá. Então é, um, é que nem um, é um pilão É um pilão É um pilão, né? O senhor quer desmontar bem, ou é? Vou de, deixar ele aqui Bom, nós estamos aqui com o Adélio O Adélio é uma pessoa assim muito é, Tem o dom de ah. mexer com as coisas Muito prendada Então o que, que ele fez? Ele tinha uma madeira aqui, né, mano? Muito caprichoso yes. Fez uma... Como é que se chama essa peça? Cocho. Essa, um coxo Fez um coxo, que madeira é essa? Cedro. Cedro. Fez um coxo, esse braço aqui é do mesmo? Da mesma não, peça? Não, isso aí é canela. Ah, então você encaixou ali? Isso. E aqui, essa parte? Essa parte aqui é ferrovinho. Essa é perolvinha. É, ferrovinho. É, aí fez aqui, então a canela é daqui pra lá. É, a canela é só, só o braço dele aqui. O companheiro tá segurando lá, a gente fazendo força. É. é. Não é tão pesado, mas vai, vai cansando. O batente dele é Pereira. Eu, por que você escolheu a pereira? É, tem. Porque a pereira é resistente, né? Ela aguenta da pancada. E também aguenta água, né? Aguenta. Agora eu vou colocar lá pra gente ver ele funcionando. Você segura pra mim aqui, Madalena? Vamos colocar aqui. E lá é o, o e aqui é o pilão. Mostra lá o pilão. Ah, sim, ó. O pilão é a peça onde que o batedor vai. É, isso. é. Aí você vai colocar o que é aí dentro? Ou já tá colocando? Dentro dele? Uhum. Eu coloquei café, só que é café. Né? já deu certo, já aprovou. Lá, só o carro droga, vai Dá com a mão aí. Aí vem, vem certinho. Isso, vira. Irmão. Ele encaixa pode deixar que ele vai Agora tem que pegar o pilão, né? Isso. Vamos ver se vai bater esse ar. Não bate nem é só aquilo aqui. Por favor, mas agora vai ter que tomar um tanto de água. Não, agora nem manda água aqui. Manda água mesmo. Tem que travar. travado, porque não aproveita, olha para o senhor ver se, se eu tenho tempo. É, vamos pôr uma, ah, uma ficar, trava Ah, uma trava daqui. É, tem que ficar aqui, ó. Entendi. Porque se, Mas se, bate a se... mesma é coisa. Você puxando aqui, ele vai ficar no meio, é. Aí, tô vendo. E, e travando, chega para lá para cá, né? Sim. Com a furadeira aqui, né? É. é. Passa lá, travou, acabou. Você lavrou isso aqui no que? Hã? Ah? Lavrou no quê? Tudo na mão. Pra e lixadeira. Ó. Ah, ah, tudo. Tá e motocerro. Vai sacar! Vai sacar viola! No um capricho mesmo, hein? Não mais Pô, a água vem... Hein? Água vem é. não tanto eu bom, sei. né? Não, vem. vem. Pode tirar os quiser essa boca aqui também. Pode, mas aí tá bom, não tá? Não, eu eu vou deixar pra desse jeito. Você bate inteirinho e não gasta nada de água da represa. Aí a água cai ali e retorna lá pro rio. Isso, retorna pra baixo. Aqui, madrinha, já vai, já vai já vai bater já. Olha lá, subindo. Vê? Saiu a água, ah, batendo. Você vai ficar aqui. Hum. Não, mãe, já que enche. Já enche já. Tá para mais peso aqui nele. ainda. Né? Mão um pouquinho? Mão um pouco de peso aí. Mas você colocaria o que aí de peso? Ah, eu coloco um enxadão, uma pedra. Vamos lá. É? Para levantar mais. Lá vai. Agora eu vou mostrar lá. Se for mais peso que ele levanta lá em cima. E ele não está enchendo o suficiente aqui, ó. Só do peso. Eu vi aqui. Eu vi. Não tá enchendo o suficiente. Pode, segura, é... pode segurar a cabeça Deixa ele encher pro senhor ver aqui, ó. Segura aí pro senhor ver. Não solta não, não. Deixa ele encher derramar aqui, ó. Aí depois o senhor sorta aí. Mais de uma vez, né? É. Cuidado pra não pegar no queixo aí, hein? É bom avisar, né? Você <risos> vê que <pôs> pele, pumba. Que <risos> se Aí, pode deixar sua, sua ar tu que vai agora, É, Eita, beleza! Que, Viu? que madeira tem que ser essa de baixo também, né, meu essa amigo? Isso aí é orelha de carneiro. Se você não tiver uma madeira boa aqui, é. já era, trinca na primeira pancada que der. Saiu aí eu fui lá embaixo um ar lá, ó, peguei meio-dia, né? quando foi três e meia da tarde já tinha feito pilão. Trouxe aqui, eu montei todinho. Até cinco horas da tarde estava montado. Que beleza! Vamos mas ah sim, fazer uma cobertura, né? Fazer uma cobertura, né? eu quero fazer com... Uma cor de de carro de boi. De lá e de cá, assim. De de lá lá de vai, cá. Madalena. Lá vai. Ó, ó. ó. Aí eu vou, eu vou chamar de o Monjolo... É... do Anésio. Do... do Adélio. Do Anésio. Eu tô ficando bobo. Minha idade é. chegou. Anésio é amigo meu. Do Adélio o monjolo do Adélio ele já morreu né? Anésio né já morreu mas ainda continua sendo meu querido ele foi um homem que comprou um terreno que eu tinha Sinésio. Si, então passa a borracha tudo que eu falei ai do céu a pancada é sarada hein? tinha que tomar peso que se fosse mais 3kg aqui ó agora eu aqui ó Ver, né? fio, assim, ó, bater mais rápido. Oh, se eu tivesse se eu tivesse a possibilidade é que eu não tenho que eu não vou botar tão cedo eu cortar uma madeira não. eu, aí, eu não. tenho condição de trazer uma barra de ferro para você assim mas vendo dessa grossura um pedaço assim ó você pô, só já vem furado só você parafusar aí nossa aí dá o peso de aqui é para dar o peso aqui já que é para dar o peso não <risos> tem que dar o peso aqui eu não cuidado aí filho, senão não machuque você não dá dor ainda não não dá não, dó, não eu tenho um amigo lá que ele tem um lugar, é uma de, de ferro, né, de aço, de alumínio, de tudo, é só pegar lá com um <risos> pedaço sarado, quantos quilos mais ou menos? Aqui esse pouco, quatro quilos que o quanto basta? Já dá? Já dá. Pô, mas ficou muito bem feito, hein, moço? Ah, <risos> Rapaz, mas vai certinho lá dentro da, da cuia? Ah, é, é e as eu saem do, do fundo da refresa, lá eu deixei esse pra isso, porque eu tinha outro aqui. Entendi. Aí eu peguei, emendei aqui. Lá ah, vai! O que, que poderia fazer, sei lá, com essa água que cai aqui? Essa aqui? Não Ah, poderia, sei lá, né? Pensar em outra represa, se tivesse jeito pra é. baixo. É. Ou se não tivesse uma queda d'água, fazer uma represa, pôr na aí pra jogar direto na represa. Essa água ia retornar na outra represa. A ideia é que eu tenho. E se fizer um tanque aqui também para criar uns peixes, será tá? que dá? Mas daí a lontra vem, né? Dá a lontra. Aqui tem peixe também. Né? Aqui. A lontra vem, né? Vem. Gostou, mandarene? Tira a mão daí, Leleu. Você, no caixa, é, pensa que eu... não está com ele então. É, eu estou aqui com ele. Qual <risos> oh, e... foi? Comendoim aí, ó. E... Duas horas, três horas. Tem que tá pronto. estar pronto. Então eu é, é, canjica, é mesmo, né? Muito, hum, então, Eu não verdade, é O outro eu fazia. Essa é uma canjica boa. Onde que era o outro? O outro era o mesmo lugar, aquele lugar. Né? Eu, eu tinha um maior que esse aqui, tipo, pouquinha coisa. Aí o cara chegou e falou assim: quanto isso aqui é no mijovo? Mas do jeito que tá isso aqui, ó. Mandadinho. É o Santa Rita Calvi, de Santa Rita. Ah, é? é aquele É, que me foi o que. Então. Falou o que comprou. Eu sei onde fala. Ah, Nossa, tá empresa ali. fala. Né? Não, não montei não. Aí comprou desse jeito que tá aqui, ó falei assim, pedi 1.500 pra ele, Ele falei assim, não, 1.500 não te dou não, 1.200 você pode arrancar eu vou levar na caminhonete. Eu, eu segurei ela no 1.500? Segurei 3 vezes não, não é 1.500, aí nem saindo, embora, ele falou assim, não, te dou Eu vou chegar 1.300 pra você. Falei, vai chegar 1.500, falei, vamos conversar. Falei lá em casa, bebi um café, ele falou, não, te dou 1.350, mas nem um real, falei, volta lá e arranca ele e leva embora. Não. Tá certo, esse aí ele falou pra gente. É, aí eu arrancou, viu, 1350 a conta, desmanchei o é, é, é, meu um carreguinho a é, coisa é. ali. Aí depois ano que eu fiz aqui. Agora aqui, igual você falou, você vai ter que pegar e puxar lá. Não, ah, é, fazer a trava embaixo. Puxar é no centro, né? Sabe, Caldo, o que? Você não, trava? Não, nem eu aqui, eu pus a pedra e ela abriu para porta. Ah, eu tá. Eu pus pedra embaixo você que aí, bateu, aí é modo. Não que você bateu, ele veio. Agora né? tem que pôr uma trava lá onde cai é. e chegar os dois juntos. Assim. Isso, aí você e vai... Um e o aqui de chumacinho de leiteiro. Para ah, cantar. Tá dá para cantar, né? É, o outro tinha tudo, chumacinho, tinha tudo. E... Ele mandou um funcionário embora para ele ter Não é possível. Para o micrófono, ele vai o vai o micrófono, vai E o de um E a é cabine de lá, Foi o mais lindo do mundo. Tira daí, filho. Vai machucar aí, o C. Não né? quero, Nossa, tá na E o eu de cada, hein? Você pode machucar. Você pode machucar aí. Pancada é sarada, hein? É uma... Ah, casa, a, cah hoje, de, de pau, de... gente. Agora começou a fazer as lembrincinhas, esse que eu vou colocar Não achei. Era só uma roda de carro de bois de tamanho, mas é grande mesmo. Né? Goleixar ele, envernizar e pintar, vou fazer uma mesa. Fica bonita, hein? Ah, tudo engabiado. Bom demais. Ai. Gostei. Só que é o seguinte, meu amigo, tá bom de mandar conta, mas nós temos tem que chegar. Você quer mostrar pra mim o galho de mato? Quer? Cuidado uh, com o seu olho pra você não se machucar, viu? Tá bom? Tá no pezinho de cedro aí, ó. Preserva tudo de pezinho de cedro, ó. Tudo preservado. No mato nenhum, e ia passar também. Deixa eu Pode ver. Isso aqui é cedro? Cedro. Bom, se eu olhar assim, pra mim não passava do mato, a gente não tem noção, é né? É, Aquele de lá quebrou a ponta, o Leleu quebrou a ponta dele, ó. Qual? Esse lá aí, ó. Oriel quebrou a ponta dele, ó. Que, que flor que é aquela lá? Que vai caeté, né? Serve pra quê? Ah, dá umas pelotinhas quando faz rosário assim, umas pelotinhas pretinhas. Ah, Madalena, esse aí é que a mulher tá querendo. É o caeté. É, que fala. Tem uma senhora que tá querendo. Pra nós aqui é caeté, agora. <risos> Tem uma senhora que ela entrou no canal e pediu o semente. Olha, esse aí é o único pê que eu tô vendo conta, que tem aqui. Conta? É, pediu pra mim se eu conseguia a conta. conta. Ah, é verdade, ela pediu mesmo. Pede conta e vai embora. Ela é, é. dá umas coisinhas assim, assim. É, assim, é, de é, conta. Eles lá pra fazer rosarinho assim. É, conta de rosário que fala? É. Fala, conta de rosário Oi, <risos> Oi. ganhou um neto branco. Pois é. <risos> alemão. <risos> meu <Minha> neto alemão. <risos> me contrata um alemão, está baixo, viu? cachorrinho ali. vai, de baixo? de um, uhum. baixo? Uhum. isso. eu vi que o cachorrinho foi, eu falei, que o cachorrinho foi, isso é errado. cachorrinho é mestre. <risos> <risos> eu fiquei desceu eu aqui, fiquei desceu aqui, outro errado. viu? Eu. Eu. E você também? Oi? que Agora passar aqui, não. Oi? que aqui na. Eu agasso. pode passar aqui que eu agasso. Ah. <risos> Olha lá, hein? Garça aí, garda a cabeça. Tá vendo aí a cabeça? Passou? Passou? Pira espirro, espiritual. E ele espira. Desce lence!